Boa noite, gente. Estamos iniciando mais uma live. E para aqueles que não acreditam que a live é mesmo ao vivo, 8 horas do dia 15 de dezembro. Acho que não deu foco aí do 15 de outubro. <risos> Vamos de novo. Bom, brincadeira à parte, alguns por causa dos vídeos que a gente passa antes e mesmo depois. Ou até por causa da qualidade toda da, da, da live, às vezes acredito que ela é gravada. A gente tem feito mesmo ao vivo. Hoje nós estamos com uma limitação na, na, na internet e pode ser que em um momento ou outro a qualidade não esteja do jeito que a gente tem tentado fazer sempre, mas de qualquer forma acredito que isso não vai impedir você de ser abençoado. Bom, antes de mais nada, né, quero é, aproveitar para dizer o tema da nossa live, assim como semana passada ainda, será a oração, e diante do volume de pedidos que foi feito para que a gente abordasse a questão do falar em línguas, eu também quero falar a respeito desse assunto. Não vou falar só sobre ele, mas também quero abordar esse, esse assunto do falar em línguas. É, acredito né, que o. o o entendimento sobre oração, ele não apenas nos leva a receber algum tipo de resposta ou intervenção de Deus, mas nós precisamos de fato ter em mente né, que a vida de oração, ela nos conecta com o Senhor, ela fortalece o relacionamento. Né? A vida de oração não deveria ser, como nós falamos semana passada, um monólogo, só a gente falando com Deus. Deveria ser para o um ambiente onde Deus também fale ao nosso coração. Eu sei que a forma primária por meio da qual Deus fala conosco, não só a forma primária e básica, mas aquela por meio da qual julgamos todas as outras, é por meio das escrituras, mas quando levamos a sério as próprias escrituras, nós vamos perceber no ensino bíblico que Deus tem uma maneira personalizada de falar. Obviamente, nada disso pode estar contrário àquilo que está nas escrituras, mas Deus tem uma forma personalizada de falar. Nos dias de Paulo, ele, num dos julgamentos, ele coloca fariseus contra saduceus em discussão, porque ele afirmava que, que cria na ressurreição dos mortos, e a Bíblia diz que os saduceus não só não criam na ressurreição, como não criam em visões, aparições de anjos, nada disso. Né? Eu brinco que hoje em dia nós ainda temos na atualidade, o time dos seus a nossa versão, gente que não acredita que Deus fala por meio de visão, de sonhos, enviando um anjo, pelos dons do Espírito, e tudo isso está bem documentado na própria palavra de Deus. Agora, repito, nada disso né, deveria estar desalinhado com aquilo que está nas Escrituras. Então, Deus tem formas e maneiras de falar. Né? Pode ser que Ocasionalmente, isso não é, é, é a, a base, o que chamaríamos de ordinário, está mais para o extraordinário de vez em quando, Deus pode falar de uma forma muito espetacular. Mas entre dentre as maneiras de Deus falar, no nível personalizado, nós podemos focar o testemunho do Espírito Santo. Né? Então, por exemplo, é, o, o apóstolo Paulo em Romanos, no capítulo 8, no versículo 16, ele diz, o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Como nós podemos saber que somos filhos de Deus? Há uma certeza dentro de nós. E essa certeza interior, esse testemunho interior, né? já que o Espírito testemunha no nosso espírito, eu vou chamar isso de um testemunho interior. Né? Ele é uma convicção, que não é a nossa mente, não são as emoções falando conosco, mas é o próprio Deus comunicando uma certeza e uma convicção. Eu gosto de dizer, se num assunto tão importante como esse, a certeza e a salvação, Deus fala conosco não apenas por meio de uma voz audível e espetacular, mas por meio de um texto muito simples do Espírito Santo, nós podemos esperar que em outras áreas da nossa vida, da nossa jornada, da caminhada cristã, Deus também possa falar conosco com a mesma simplicidade e naturalidade. Por exemplo, o apóstolo Pedro confronta Ananias, né, e, e, e depois também Safira, ali em Atos 5, e a pergunta que ele faz inicialmente, Ananias, antes da chegada de Safira, é por que... Encheu Satanás o seu coração para que mentistes ao Espírito Santo. Em outras palavras, ele está dizendo que quem colocou no seu coração de fazer a oferta foi o Espírito Santo. Mas quem bagunçou a maneira de fazer foi o diabo. Em outras palavras, ele está dizendo que o Espírito Santo tinha colocado algo no coração de Ananias. E que depois o diabo corrompeu aquilo que Deus colocou. Ou seja quando olhamos para Ananias, um crente que acabou sendo julgado pelo seu pecado, nós não estamos falando né, do, do, do, do top, do supra-sumo da espiritualidade, nós estamos falando de alguém que esteve vulnerável, inclusive a uma interferência de satanás, acabou sendo julgado pelo seu pecado, a ponto de morrer num culto na presença do Senhor, mas conseguiu inicialmente perceber o Espírito Santo falando, ainda que tenha que ser... Ainda que ele tenha se equivocado depois com as aplicações. Muitas vezes essa ideia de que Deus só vai falar o coração daqueles extremamente espirituais é um perigoso, né? Tem pessoas que entenderam a maneira de Deus lhe dá, tiveram algumas percepções, isso não faz delas necessariamente gente madura, não faz delas gente perfeita e nem dá a elas a razão se elas falarem o tempo todo Deus me disse. Né? Até porque quando falamos que Deus disse, essas coisas vão ter que ser submetidas a um teste, no mínimo tempo. Né? Além de não estar em desacordo com a palavra de Deus, nós precisamos ver se aquelas coisas de fato se cumprem e acontecem daquela maneira. No entanto, se nós não levarmos em conta essa simplicidade da maneira de Deus falar, nós podemos perder muito daquilo que Ele quer fazer nas nossas vidas. Né? Há momentos onde eu acordo um dia com um determinado versículo no meu coração, e muitas vezes, no momento de oração, aquilo começa a né, crescer, a ganhar força dentro de mim. Eu sei que Deus está me chamando a atenção para meditar naquilo. Eu não ouvi uma voz dizendo, falarei com você nesse texto. Mas, pelo dia a dia, eu sei exatamente. Já houve momentos de eu dar uma resposta atravessada para minha esposa ou para meus filhos, que não condiz com o comportamento que um cristão deve ter. Imediatamente, existe uma censura dentro de nós. A Bíblia fala da nossa consciência mas ela também fala da ação do Espírito Santo. E nós precisamos entender essa simplicidade para corresponder com Deus. A vida de oração ela vai se tornando cada vez mais extraordinária. Quando deixa de ser só um monólogo, a gente desabafando, pedindo algo para Deus, e ela se torna um diálogo, também pode falar aos nossos corações. Eu tenho tido experiências especiais nesse momento. Não significa que toda vez que eu e você oramos, a gente vai sair dizendo, Deus falou comigo. No entanto, nós precisamos também crescer a ponto de entrar num determinado lugar em Deus, onde a gente perceba né, o Senhor falando, o Senhor nos orientando, o Senhor nos dirigindo. Então, isso vai trazendo uma, uma, uma química, um combustível importante para a vida de oração. Bom, uma coisa que eu quero falar antes de entrar no assunto do Fala em Línguas é sobre a importância da perseverança na oração. Na semana passada, eu mencionei o livro é, Oração Intercessória, do Dutch Sheets. Nós estamos liberando, né, é, é, disponibilizando, na verdade, um, um combo de oração com vários livros. Vou falar um pouquinho mais a respeito desses livros depois, mas quando mencionei esse combo dos livros de oração, entre eles está a oração intercessória do Dutch Sheets, é, eu, eu citei um exemplo, que ele compara alguns crentes em relação à perseverança, à oração, com o guepardo africano, né, que chega numa disparada a alcançar, às vezes, a marca de 110 até 115 km por hora, mas o guepardo, se ele não pegar a presa no primeiro bote, ele depois não consegue dar uma segunda corrida. Porque apesar de ser, talvez, o animal mais rápido do mundo, ele tem um coração pequeno, né? E ele não consegue se recuperar né, rapidamente para aquele nível de esforço. E eu citei esse exemplo dele dizendo que alguns crentes são que nem o guepardo africano. Na hora começa o horário, eles vão com tudo, aquele pique, mas não tem constância, não tem perseverança. E uma coisa que nós precisamos entender, que está lá em Lucas, capítulo 18, versículo 1, é que Jesus nos contou uma parábola para falar a respeito do dever de orar sempre e nunca desanimar, né? Agora, por que, que ele fala do dever de orar sempre? Né? Oração é parte do que nós podemos chamar de um dever de responsabilidade. Isso significa o quê? Que eu e você, então, não deveríamos orar só quando a gente sente uma grande vontade ou disposição. Eu já também mencionei semana passada que oração e leitura bíblica é aquele tipo de coisa que quanto mais a gente faz mais quer fazer. Quanto menos faz, menos quer fazer. Mas algo que nós precisamos entender é a importância de uma disciplina. Né? Eu vou ler a Bíblia com ou sem vontade. Porque essa questão de vontade, nós relacionamos muito ao sentimento, ao humor. Né? Eu vou orar com ou sem vontade. A Bíblia diz que oração deve, deve acontecer sempre e nós não podemos desanimar. Desanimar não significa só desistir para uma coisa específica, imaginando, ah, acho que Deus não quer fazer, mas mesmo o desistir da vida de oração. No entanto, o contexto dessa parábola fala de uma mulher que tinha uma causa e ela foi insistente, né? fala de um juiz que não queria atendê-lo porque ele era inico, e ela fica insistindo no mesmo pedido. Então, se a gente olhar o contexto esse orar sempre e não desanimar, não só fala da vida de oração como um todo, mas de perseverarmos diante de determinados pedidos, especialmente aquelas coisas que a gente já tem, uma sinalização da vontade de Deus. Né? A palavra de Deus diz em 1 Timóteo 2,4 que Deus deseja que todos se salvem. Então, devemos orar pela com os nossos amigos, familiares, com certeza devemos orar, né, e devemos ter esse posicionamento persistente de oração em favor dele. Eu não vou ter tempo de entrar nos detalhes aqui, mas nós temos uma mensagem, né, disponível no nosso é, é, canal do Orvalho aí no YouTube, chamado é, Intercessão para a Salvação. Você quer entender especificamente essa dinâmica de oração, de interceder para que outros sejam salvos, né, eu quero recomendar que você possa assistir esse vídeo. Já estou falando do vídeo e de outros recursos, porque, embora o assunto nos permitisse gastar aqui um, dois, três meses falando de oração, nós vamos dar uma pausa temporária nas lives a partir né, da, da, da quinta-feira, da semana que vem, que é o dia 22 de, de outubro. Né? Qual o motivo? Já vou apresentar o motivo e entregar junto um pedido de oração a vocês. Na terça-feira do dia 20, eu vou fazer uma cirurgia no meu joelho esquerdo, né? Eu tenho um problema na, na cartilagem, é um problema é congênito, ele é cíclico, de tempos em tempos, um pedaço da cartilagem desprende, eu tenho uma, uma, uma dor enquanto ele solta, outra quando depois esse pedaço quebra, a é, é, é, medida que vai raspando, e uma outra enquanto o organismo absorve aquilo. Aos 12 anos de idade... É, depois de duas atroscou no joelho, o médico me perguntou, você quer ser um profissional do esporte? Né? Eu falei, não, eu tenho um outro chamado na minha vida, não é isso. Ele falou, é mais fácil conviver. E eu simplesmente deixei de me preocupar com isso. Mas nos últimos anos, né, ele tem me incomodado um pouquinho, porque o próprio problema, ele gerou uma acomodação errada nos, nos ossos do, do joelho, mexer um pouquinho no, no, no varo, no alinhamento da perna e um problema piora o outro e é uma bola de neve. Então, quanto mais aquele problema da cartilagem né, piorava, mais o, o, o peso acontecia no, no canto da perna, falando na linguagem de, de, de lei, no canto do, do, do osso, da, do apoio da tíbia e ele foi envergando e quanto mais entortava, mais incomodava. Resolvi né, dar uma parada para colocar em dia não só o joelho, mas vou ter que fazer uma osteotomia dupla traduzindo para alinhar essa pena da forma como deveria e poder voltar a cuidar da minha saúde, pelo menos com não esporte e competição mas com o básico, né, eu vou ter que mexer no fêmur e na tíbia isso significa que eu vou ficar umas duas a três semanas de recuperação na cama, sem poder ter muitas atividades e ainda pelo menos uns dois meses sem poder pisar com todo né, o peso do corpo no, no pé. Então, é, nos organizamos, né, muitos dos nossos materiais, sub-12, os cursos são gravados, a gente correu para produzir muito material e seguir liberando, mas provavelmente as lives, eu ainda não sei dizer quando nós voltamos, né, se conseguimos voltar ainda em novembro, se vamos voltar a partir de dezembro, você fica ligado nas redes sociais, nós vamos dar uma pausa, né, apesar da, oração, da, da cirurgia ser simples, né? O meu pedido de oração, agora há pouco estava conversando com a minha filha, eu falei, filha, a gente não fica tranquilo só porque a cirurgia é simples, a gente fica tranquilo porque confia em Deus. Né? Poderia ser uma cirurgia mais complicada, né? de, de, de, de, de risco, e a gente teria que confiar em Deus da mesma forma, sempre. Né? Então, não acredito que, embora naturalmente tenha motivos de preocupação, que a gente deva tratar nenhum assunto, é isso, merece oração, aquele não. Né? em tudo, o tempo todo, a gente deve orar dizendo, Senhor, seja feita a tua vontade, né? eu tenho orado, e não me incomoda saber que alguns de vocês estão orando conosco por a cirurgia que será na terça-feira, à tarde. Bom, vamos falar um sobre a questão de perseverar na oração. Alguns olham para esse juiz, de gente, Deus é que nem o juiz, a gente fica incomodando para ele responder, não, em primeiro lugar, Deus não se incomoda com as nossas orações, né, e em segundo lugar, o próprio Jesus chamou o juiz de inico. ele não é uma figura de Deus, ele foi apresentado como um contraste, até esse homem sem valores que não se importa, atende a insistência, quanto mais Deus que se importa. Então, apesar de estar repetindo um pouquinho do assunto da semana passada, eu senti muito forte de Deus, já no início da live, né? o Espírito Santo me trouxe forte isso no coração, encorajar muitas pessoas que estão aí conectadas conosco a perseverarem nos seus motivos de oração. Bom, é, no final, o Senhor Jesus termina dizendo assim, será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Que aí ele clama o dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los, eu gosto dessa ideia do pareça demorado. Muitas vezes a gente é impaciente em relação a algumas coisas e, e, e acaba desanimando. Aliás, a Bíblia diz que a esperança adiada ela entristece o coração. Quando alguém diz esse ano vai, não foi. No próximo, esse ano vai, ainda não foi. Esse ano, a tendência é que a gente venha a se abater. Mas Jesus está falando do dever de orar sempre e não esmorecer. Então, eu sigo com a minha vida de oração, não apenas por causa daquelas orações que Deus respondeu, por causa dos pedidos extraordinários onde Ele interviu, onde houve resposta, né? Porque alguns depende disso para continuar orando. Ah, tá dando certo, vamos continuar. Não. Há situações onde a resposta pode não vir depressa, mas você não deveríamos deixar de orar. E você não deveríamos deixar de ter um posicionamento de fé, de confiança, de dependência do Senhor, como se o caráter de Deus pudesse ser avaliado pelas circunstâncias. Né? quem fez isso em determinada ocasião foi a mulher de Jó, ela olha para ele e diz, amaldiçoa seu Deus imortal, você está dando tudo errado, o né? que, que nós vamos querer com Deus ou o que, que Deus quer com a gente, ele olha para ela e diz, você fala como um maluca. ainda que ele me mate, eu louvarei, ele chega a afirmar, mas é lógico né, que lá na frente, a afirmação que Jó vai fazer, eu sei que o meu Redentor vive, que ele vai se levantar sobre a terra, então eu e você não precisamos tentar analisar Deus pelo que está acontecendo, né? aquilo que Deus é independe das circunstâncias. E, aliás, é justamente o fato de que Ele é imutável na sua natureza que nos faz continuar crendo a despeito das circunstâncias. Então, Deus seja louvado, né? Ele é um Deus de grandes intervenções, Ele é um Deus de grandes respostas né? a momentos aonde nós vamos ver intervenções da parte de Deus muito rápidas. Eu lembro de uma determinada semana, eu tinha que fazer uma viagem e eu não tinha o dinheiro, os recursos para fazer a viagem. Eu sabia que quando chegasse naquela outra cidade, naquele outro estado, depois de pregar, os irmãos né, reembolsariam a minha despesa de ida e, com certeza, me dariam o que eu precisava para voltar. No entanto, eu não tinha recurso para ir. E, por alguma razão, eu fiquei envergonhado de dizer que eu não tinha o dinheiro para ir para ter o ressarcimento depois. E eu falei para minha esposa, não, não vou pedir para eles, eu vou pedir para Deus. Eu passei a semana inteira orando para que algo acontecesse. Né? E os dias foram passando, o dia da viagem estava se aproximando, e eu dizia para a não, até o último dia, né, o dia da viagem, até a hora do almoço, eu vou ficar esperando Deus fazer alguma coisa sem que eu precise fazer nada. Se até a hora do almoço, eu acho que era uma quinta-feira que eu ia viajar, o sexto, não, não, não tenho certeza. Se até a hora do almoço o recurso ainda não tiver chegado, Aí falei para a minha esposa, eu vou ficar plantado do lado do caixa eletrônico, acreditando que Deus vai usar alguém para mandar esse recurso lá. Então, todo dia na semana, segunda, terça, quarta, antecedendo, né, a minha esposa perguntava, e aí, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ainda não. No dia da viagem, nós sentamos com a mão dela falou, aconteceu alguma coisa? Eu falei, ainda não. E eu lembro que depois do almoço, deixei ela na escola que ela trabalhava como orientadora pedagógica, junto né, é, é, é, com... com o meu filho Israel, acredito que já era nascido naquela época, bem novinho e acompanhava a mãe no período da tarde, e eu lembro que eu fui para o, o, o banco, o caixa eletrônico, tirei o saldo, a conta zerada, né? não tinha cheque especial para poder sacar, ficar devendo, a conta estava zerada. Eu tenho um amigo que brinca, hoje em dia, só de estar zerado no banco, já é prosperidade, se não estiver devendo. Né? Mas, naquele momento, não resolvi o meu problema, e eu não tinha, não usava nenhum formato de crédito, não tinha que passar um cartão de crédito para pagar depois. E eu lembro que eu tirei o saldo, nada, né? falei para Deus, talvez, se eu precise de um tempo para resolver a situação, vou ali resolver outra coisa, daqui meia hora eu volto. Voltei depois, meia hora, passei o, o, o cartão no caixa, ainda zerado. Falei para Deus, talvez, eu precise de mais um pouquinho de tempo, né? vou ali, já volto, e eu fui fiquei, fiquei nessa, indo e vindo até perto das três, depois das três da tarde, falei para Deus, vou ficar aqui plantado lá lado do caixa eletrônico, então, a cada 15 minutos, depois foi diminuindo, a cada 10 minutos, às vezes menos, com quase cinco minutos eu tirando saldo, teve uma hora que eu estava com um calhamaço de saldo impresso tão grande já na mão, que eu chamei um funcionário do banco e perguntei, paga para ficar tirando saldo, ele falou, não, o, o extrato, Cobra, né? Estamos falando de muito tempo atrás. Ele falou, o saldo não. E eu estava ali orando o tempo todo. né, Eu lembro que quando deu mais ou menos umas perto de três e meia, aquele funcionário passou perto de mim e falou: de onde vem o dinheiro que você está esperando? E eu não tinha coragem de dizer para ele que eu não fazia ideia. Eu respondi contra outra pergunta: eu falei, por que, é que você quer saber? Né? Quase como quem disse, estou querendo proteger a privacidade, mas não tinha outra coisa para falar. Ele falou, não, porque se o senhor está esperando o dinheiro de um. De um de uma cidade do interior, por exemplo, o banco pode fechar as três. Então, significa que passou das três, não veio hoje, talvez não vá mais, dependendo da outra. Eu falei, fica tranquilo que virá. Né? Eu lembro quando era umas dez para as quatro, aquele mesmo funcionário passou e eu ainda plantado do lado do caixa eletrônico, deixava os outros lá, entrava de novo. Né? Ele passou e falou, olha, o banco está para fechar as quatro. Eu falei, fica tranquilo que eu vou sair daqui com o meu dinheiro. Quando faltava... Um minuto para as quatro, exatamente um minuto para as quatro. Eu guardei aqueles saldos impresso um tempão, fui lá, tirei o saldo, quanto tinha na conta? Nada, estava zerado. E eu falei para Deus, agora não espero mais, é um atrás do outro. Né? E quando eu tirei o tempo de colocar o cartão, fazer a operação, tirei o próximo extrato, era quatro horas, zero minuto, eu não me lembro, vinte quantos segundos estava lá. O valor exato que eu precisava para viajar, tinha acabado de entrar na conta. Né? Eu simplesmente saquei aquele dinheiro, saí assobiando um Deus fiel, fiz questão de mostrar o dinheiro para o funcionário, fiz a viagem, preguei, mas é lógico que eu fiquei pensativo, falei, de onde veio esse dinheiro? Quem será que Deus usou? Né? E todo dia eu ficava pensando nisso, mais ou menos uma semana depois, eu não aguentei, fui no banco né? e procurei uma, uma pessoa conhecida, trabalhava lá, eu falei, é possível descobrir pelo meu extrato de onde foi a agência que eles me remeteram o dinheiro, falou, sim, pastor, tem um código aqui. Falei, mas não sei como descobrir o código da agência. né? Falou, um instante, eu descubro para você, assim, em poucos minutos, ele falou, olha, isso veio da cidade tal, né? do estado tal. Eu tinha estado naquela cidade uma vez até então. Só conhecia uma pessoa, que era um pastor na igreja de quem eu tinha pregado. Passei a mão no telefone, né? liguei para ele, falei, por acaso, você fez um depósito na minha conta semana passada? Primeiro ele ficou um pouco silêncio, depois ele falou fiz, mas não esperava que você descobrisse que fui eu. Falei, por que não? Ele falou, cara, porque eu estou com vergonha. Eu falei, vergonha do quê? Ele passou há muito tempo atrás, o senhor esteve aqui, pregou para a gente, né? estava passando de viagem aqui pela região, nos atendeu, nos serviu, foi uma benção. Ele falou, nós vendemos os, os, os, os livros do, do, do ministério no final, fizemos um acerto com o senhor, e no dia seguinte o senhor foi embora. E estava tudo certo. Né? eu falei, também acho, ele falou, pois é, hoje, é, hoje não, ele me contou aquele dia, ele falou, na semana passada, falando do dia do depósito, ele falou, eu cheguei em casa e eu tenho pouco tempo entre o, o, o, o meu trabalho, e o horário de almoço, eu tenho muito pouco tempo para chegar em casa, almoçar e voltar, mas quando eu entrei em casa, eu olhei para a minha escrivania e me deu um ímpeto, ele falou, aquilo era quase um desespero, eu tinha que abrir aquela gaveta e eu tinha que fazer uma faxina nos papéis, eu falou, pastor, você só sabe que esse é o tipo de coisa leva tempo, não se faz assim, correndo, mas era tão forte dentro de mim que eu não conseguia evitar, abri aquela gaveta e comecei a rasgar, jogar fora um monte de papel velho. Quando eu estou no meio de tudo aquilo, eu peguei um papel, que era a lista dos seus materiais que foram vendidos, das pessoas que cuidaram disso. Eu nem sei porque eu guardei aquilo. Eu peguei e falei, o quê? Depois de tanto tempo está estar aqui, amassei e joguei no lixo. A hora que eu joguei no lixo, ele falou, o Espírito Santo falou comigo, pega o papel de volta e refaça todas as contas. Ele falou, eu levei um susto, mas entendi que aquele negócio que me chamou a atenção era só para achar o seu papel, essa hora já tinha fechado a gaveta, já tinha desistido né, de continuar a limpeza, abri e comecei a calcular, e pastor, eu percebi que na hora da prestação de conta, nós te entregamos dinheiro a menos, e tinha uma diferença para te entregar. Eu falei, ok, até aí eu, eu, eu entendo, mas você depositou na minha conta, normalmente, esse dinheiro vai direto para a conta da editora. Né? Como é que você conseguiu o meu número de conta? Ele falou, não, pastor, na, na, na época aconteceu aqui de uma pessoa que não podia pagar o livro, e você tinha deixado o número de conta, falou, oh, eu já paguei, adiantado os livros para a editora há um tempo atrás, então isso aqui pode passar, você me deu sua conta, que era uma coisa que eu também não fazia para ninguém. Né? Aí, curioso, eu falei, ok, já descobri de onde veio o dinheiro, por que você decidiu dar o dinheiro, Agora a minha pergunta, que hora você foi no banco? Né? Ele falou, ó, oh, pastor, eu fui, na mesma hora de sair, o banco fica na frente de casa, eu só atravessei a rua. Eu falei, mas você depositou na boca do caixa? Ele falou, então, para não ter que pegar fila, eu tenho um amigo que trabalha lá e deixei com ele. Né? Eu falei, que horas era? Ele falou, oh, ó, pastor, entre meio dia e meio, uma. Né? Mas o senhor está perguntando isso por quê? Eu falei, porque eu fiquei plantado lá de um caixa eletrônico, orando, pedindo a Deus por exatamente esse valor, até as quatro horas. Ele falou, não brinca. Eu falei, é. né? Falei, Ele falou, ah, esse amigo é um caixa interno, ele provavelmente vai amontoando as coisas e deixa para fazer depois. Eu falei, só vou te pedir uma coisa. e brinquei com ele. Se no futuro Deus te mandar depositar alguma coisa para mim, vá na boca do caixa. Não me deixe esperando a tarde toda. Qual é o ponto que Jesus disse que o Pai sabe aquilo que eu e você precisamos antes da gente orar. A gente não ora para informar a Deus. Lá atrás, quando aquela situação aconteceu e eles não me repassaram o dinheiro todo, de alguma forma, Deus decidiu administrar o crédito. No momento que eu estava precisando, não tinha onde tirar, Deus faz um cara achar um papel perdido Deus faz ele perceber a diferença, Deus faz ele acertar comigo né? uma, uma, uma coisa que ninguém tinha o acesso ao meu número de conta por um caráter de exceção que tinha deixado lá. Tenta calcular todas as probabilidades disso e tenta justificar para mim a coincidência. Inclusive, ele depositar o valor exato que eu precisava para viajar. Eu posso ir à noite contando histórias como essa. Né? gente que me trouxe o dinheiro do pedágio quando eu estava encostado sem dinheiro para passar no né, pedágio obedecendo a Deus, muitas vezes sem condições nenhuma mas crendo, confiando então ao longo de uma vida eu tenho visto resultados mas a minha certeza que Deus responde não são as orações já respondidas, elas são só uma confirmação, é a promessa de Deus, é o que está é escrito na palavra de Deus. Eu podia ter passado uma vida inteira orando sem nenhuma resposta, e eu estaria aqui dizendo para você, eu creio que Deus responde as orações. Talvez não faça tão depressa, nenhuma minha foi respondida ainda, mas daqui a pouco vai começar a chover a resposta, porque nós precisamos confiar naquilo que Deus diz. Então, eu quero deixar essa palavra. Eu e você podemos ter experiências mais profundas com Deus, que vão marcar nossa história, nosso relacionamento com Deus, vão inspirar as pessoas à nossa volta. Né? Eu cresci inspirado a viver uma vida de oração, porque meus pais oravam, né? e eu via Deus intervir. Meus filhos crescendo empolgados com oração, porque eles também viam resultados. De alguma forma, é lógico que aquilo que eu e você experimentamos vai fortalecer outros, e deve ser contado, compartilhado, para encorajar mesmo, no entanto. A nossa fé não se apoia no volume de resultados, mas num Deus que prometeu que nos ouviria e interveria. Deus seja louvado. Bom, vamos falar um pouco a respeito desse tipo específico de oração, né, que é, é, é um assunto que muita gente é, é, tem dificuldade de entender. Bom, antes de falar aqui é, é, do assunto é, é, da oração em línguas, esse tipo específico da oração, eu quero lembrar que a ideia dessas lives de oração, elas começaram principalmente porque nós estamos lançando o livro Os Tesouros da Oração, de E.M. Bounds. Né? É, é, o E.M., normalmente, nós citamos só a sigla, porque é assim que ele é mais conhecido, de Edward Bounds, ele é um dos escritores, é, é praticamente um consenso no meio cristão que no assunto da oração é um dos melhores escritores que nós temos que trata e aborda esse assunto. E esse livro é uma compilação feita por Leonard Heaven Hill, o autor do livro, porque tarda o ao Pleno Avivamento, né? ele selecionou o que a gente pode chamar de o melhor de Ian Bounds. Então, assim, pensa no livro a respeito de oração, que realmente pode não apenas te orientar, pode trazer não só o esclarecimento, o alinhamento, mas vai trazer inspiração, inclusão e exortação. O homem né? ele, ele, ele sabe chegar firme nessa área, mas pensa num livro que vai poder ajudar a sua vida de oração. Então, se você tem interesse, né? Nós estamos disponibilizando o livro na nossa loja Orvalho, ele é um lançamento, tem, acho que, no máximo, um mês que saiu, se é que já chegou a isso, e você pode adquiri-lo ou acessando loja.orvalho.com ou mirando o, o, a câmera do celular no QR Code, se isso tiver mais fácil para você chegar lá. Além do livro dos Tesouros da Oração, nós anunciamos semana passada um pombo, né, com, com livros sobre oração. O livro Crescendo em Oração, do Mike Bickle, que, na minha opinião, é das pessoas né, vivas aí da nossa geração que mais tem autoridade para falar sobre oração. É um livro com mais de 400 páginas e um dos melhores compêndios teológicos a respeito do assunto que né, eu também já tive acesso. No Combo, além do livro do Mike Bickle, disponibilizamos é, Oração Intercessória, do Dutch Sheets. Né, também disponibilizamos o livro Orando... A, a palavra do casal Campbell, é, eles, na verdade, trabalham aquela ideia bíblica de que se oramos algo segundo a vontade de Deus, temos certeza que ele nos ouve, sabemos que ele nos ouve, sabemos que recebemos o que pedimos. E que não há nada mais garantido para orar a vontade de Deus do que orar as promessas da palavra. Então, esse livro deles é chamado um livro de oração. Na verdade, ele vem fazendo uma espécie de catalogação de textos bíblicos distribuídos por assuntos. Para quem assistiu o filme Quarto de Guerra, para quem não assistiu, fica o encorajamento para que veja. É né, um filme para já em relação, mas para quem assistiu Quarto de Guerra, tem um momento onde aquela senhora mais experiente, mais idade, guerreira da oração, está treinando a mais nova e diz, ó, coloque os textos da Bíblia na parede, no seu quarto de oração, para que você possa orar a palavra. Na verdade, eles providenciaram um livro inteiro, né, com, com os textos já distribuídos de acordo com assuntos e categorias. Eu creio que é, é uma ferramenta também muito útil. E também disponibilizamos o livro do Elcio Todos, né, Sobre é, é, oração incessante, noite e dia sem cessar. O que, que significa esse movimento de oração que Deus está produzindo em toda a terra? Precisamos entender né, que há tipos distintos de oração. Assim como você pode dizer lá que tem né, um tipo de oração, que é uma oração de agradecimento, tem a súplica ou a petição, que é um clamor. Existe oração intercessória, que é clamar por outras pessoas. Existe uma oração né, que a gente pode colocar na, na, na, na categoria de uma batalha espiritual, um confronto contra o reino das trevas. Nós não temos um único tipo e formato de oração. Dentro do assunto de falar em línguas, nós também precisamos reconhecer que aspectos distintos do falar em línguas. Quando você entra é numa farmácia, está cheio de medicamento, mas não é porque tudo lá é medicamento que seja tudo igual. Então tem medicamentos diferentes para finalidades diferentes e com formas de uso diferentes. Alguns em intravenoso, outro uma cápsula oral, pomada, né? Então não só eles têm finalidades distintas, mas uso distinto. A gente não pode dizer porque é tudo medicamento igual. A gente não pode pegar um esporte com bola. Né? É, é, é, mesmo desses que se joga com a mão vôlei, basquete, handball porque o esporte né, é em equipe é com bola e joga com a mão é tudo igual, porque não é então nós precisamos saber distinguir algumas questões, eu acredito que boa parte da confusão sobre o assunto do falar em línguas deriva-se do fato de que as pessoas não entendem os aspectos distintos do falar em línguas, então eu gostaria de tentar trazer uma explicação breve um formato de aula né? Eu vou, inclusive, né, fazer aqui um, uma espécie de gráfico, um desenho. Já começo me desculpando, é, porque diferente da minha esposa e dos meus filhos, eu sou a pessoa de menores dotes artísticos para escrever ou para desenhar aqui em casa. Mas daqui a pouco, nós vamos projetar o papel aqui da mesa, onde eu estou escrevendo, numa outra câmera. Primeiro, eu quero só ler um texto bíblico. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, do versículo 1 ao 5, a Bíblia diz assim, sigam um o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar. Quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas fala para Deus, ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Verso 4, o que fala em línguas a si mesmo é, é, edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Finalmente, o verso 5, eu quero que todos, é, é, que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem. Então, eu quero começar a respeito dessa questão dos tipos, porque muita confusão acontece porque as pessoas não entendem os tipos do falar em línguas. Eu lembro, por exemplo, quando eu fui batizado no Espírito Santo, tive a experiência de orar em outras línguas, foi algo tão impactante, né? As pessoas que eu conheci, elas me diziam, todo crente pode receber isso. Falei, mas da igreja onde eu era, dizia que não existe mais, os que acreditavam que existe, não é para todo mundo, não é para todo mundo, né, e eles me diziam Marcos 16, é, Jesus diz, por todo mundo, prega o evangelho a toda a criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e esse nasce e grão, os que creem, quem são os que creem? Os que são batizados depois de ouvir o evangelho, esse nasce grão, os que creem, os crentes em geral, entre eles, eles vão expulsar demônios no meu nome, vão impor as mãos, curar os enfermos falarão novas línguas, Ele falou, é para todo mundo, Aqui nós acabamos de ler, 1 Coríntios 14, 5, e diz: eu quero que todos vocês falem línguas. Por que, que Paulo diria que quer que todo mundo fale se não é para todo mundo para falar? Então, de repente, eu falei, puxa, faz sentido, acredito nisso. Mas quando voltava a conversar com outros amigos, que não queriam que era para todo mundo, ele dizia, não, mas a Bíblia também diz lá, em 1 Coríntios 12, né, o apóstolo Paulo está fazendo perguntas, e essas perguntas, todas elas têm uma resposta implícita, que é não, né? Ele começa a dizer que Deus estabeleceu na igreja apóstolos, profetas, mestres, depois ele pergunta 29, são todos apóstolos? São todos profetas? No 30, ele vai perguntar, todos falam em línguas? E a resposta implícita ali é não. A Bíblia não é, é, é, se contradiz. Eu falei, eles disseram por esses outros dois versículos que é, ah, e nós falamos por esse que não é. Aí eu voltava para o primeiro grupo e disseram, eles disseram que vocês não explicaram o versículo deles. Aí o primeiro grupo dizia, mas ele também não explicou os nossos. E ficava aquela confusão, aquela guerra de cada um no seu lugar, eu tenho razão. Mas a verdade é, a Bíblia não se contradiz. Então, se num lugar ela falasse que não é para todo mundo, em outro lugar, ela desse a entender que para todo mundo, nós teríamos um conflito sério. E à medida que eu orava a respeito do assunto, né, Deus me levou a entender pela própria palavra que nós temos tipos distintos do falar em línguas. Então, é isso que eu vou tentar estabelecer aqui nesse gráfico. O contraste de 1 Coríntios, né, capítulo 14, do versículo 1 até 5, que é o texto que nós estamos analisando, ele faz uma distinção, ele vai estabelecer nessa distinção um contraste entre, de um lado, línguas, e do outro, vou colocar aqui um versus, a profecia. Então, Estamos falando de uma distinção. Quais são as características que ele dá para fazer a distinção? Bom, no versículo 2, ele diz, quem fala em línguas não fala para as pessoas, mas a Deus. Estou usando a nova Almeida atualizada, é uma versão que ela tem uma combinação de literalidade e equivalência. As versões mais literais que eu estiver usando, diz, não fala ao homem, mas a Deus. Então, vamos colocar né? línguas. O homem... fala a Deus. Eu acredito que essa é a primeira característica. Eu vou botar um númerozinho um aqui que nós podemos destacar a respeito do falar em línguas. Aí depois ele ainda diz o seguinte que ninguém entende. Então vamos colocar aqui uma segunda característica. Ninguém entende. Tá muito pequeno. Tá dando para acompanhar, tá, né? Ninguém entende. E depois em terceiro e último lugar ele fala no versículo 4, o que fala em línguas a si mesmo se edifica. Então nós podemos dizer que isso é uma ferramenta de edificação pessoal. Você edifica a si mesmo. Agora, vamos olhar as características da profecia. A profecia é Deus falando com o homem. Em 1 Coríntios 12, Paulo começa dizendo, ninguém fala. Ninguém que fala pelo Espírito de Deus. Não há uma pessoa falando pelo Espírito de Deus para outra pessoa. Então, esqueça o fato de que Deus está usando alguém. É Deus se comunicando com o homem. Então, a característica aqui é o oposto do falar em línguas. Deus fala ao homem. E quando a gente pega essa distinção, nós conseguimos enxergar né, que... Nessa, nesse contraste, línguas e profecias são completamente distintos uma pastor, o senhor falou que era do tipo de falar em línguas, não da profecia. Acompanha o raciocínio, nós vamos chegar lá. Em segundo lugar, nós destacamos aqui sobre o falar em línguas, que a Bíblia mostra que ninguém entende. Agora, a palavra de Deus, ela dá a entender que a razão pela qual a profecia deveria ser buscada mais do que falar em línguas, é porque no versículo 4 ele diz, o que profetiza edifica toda a igreja. Por quê? Porque quando a profecia, todos entendem. Até porque ela está sendo falada na língua, e não numa língua diferente. Então, nós podemos destacar um contraste. Assim como no primeiro, né, você tem algo que é completamente distinto. Falar em línguas ninguém entende, profecia todos entendem. Agora, vamos para o terceiro. É um nível de edificação pessoal. Agora, quando ele fala que edifica a igreja, todo o corpo congregado, então, nós podemos destacar que a profecia, ela produz edificação coletiva, e não apenas pessoal ou individual. E fica aqui, ao usar as três características, Paulo está mostrando que os dois são completamente distintos. É por isso que no verso 5, ele diz, eu quero que todos falem línguas, mas muito mais que profetizem, porque ele está mostrando que o aspecto da profecia vai produzir muito mais resultado para a igreja do que só o aspecto do falar em línguas. Então, a profecia, Deus falando ao homem, todo mundo entendendo, logo, todo mundo sendo edificado, é ainda mais importante que eu falar em línguas. Ele não está dizendo que eu falar em línguas não é importante. Ele diz, eu quero que vocês falem em língua, mas mais ainda que profetizem. Por quê? No verso 5 ele vai dizer, o que profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que também as interprete, para que a igreja receba né, edificação. Em outras palavras, ele diz, se a língua for acompanhada de interpretação, então, vai poder edificar todo mundo e não só no nível pessoal. Agora, o que nós precisamos entender, eu quero que você possa, então, acompanhar o quadro de novo aqui, é que nós podemos é, é, entender que línguas com interpretação ela é equivalente à profecia. Né? Alguém deu um exemplo um dia, é, e disse o seguinte, imagina que línguas com interpretação são duas notas 50 cinquenta, profecia nota de 100 Só o falar em línguas sem interpretação ele não equivale à profecia, mas com interpretação ele equivale. Agora, por que, que ele equivale? Porque essa interpretação mudou completamente a natureza das coisas. Línguas com interpretação, que na verdade, aqui nós temos um dos nove dons do Espírito Santo, é diferente de línguas. Eu vou colocar aqui, do outro lado, sem interpretação. As línguas sem interpretação foram dadas para ser usadas como linguagem de oração. Pode jogar o, o, o gráfico aqui de novo, por favor. As línguas sem interpretação foram dadas como uma linguagem de oração para o homem falar a Deus. As línguas com interpretação, elas têm o papel da profecia, são equivalentes à profecia Deus fala o homem, o propósito é completamente diferente, nas línguas sem interpretação, ninguém entende nem a pessoa que, que ora agora, nas línguas com interpretação igual a profecia, todo mundo entende, nas línguas sem interpretação porque não se entende a edificação é só de quem fala. E essa edificação, independe do entendimento, eu vou explicar daqui a pouco. Mas línguas com interpretação, todo mundo entende. Então, você pode pegar esse mesmo gráfico e riscar a profecia, trocar por línguas com interpretação, e você vai descobrir que línguas sem interpretação é completamente diferente de línguas com interpretação. Me permita, na verdade, fazer aqui o um segundo gráfico. Eu vou deixar ele ainda um pouquinho mais abrangente. Na verdade, a gente pode destacar que tem três tipos distintos do falar em línguas. Pelo menos esses, para mim, são muito claros na Bíblia. Um deles eu vou chamar de linguagem de oração. Tá? A referência bíblica para para essa declaração da linguagem de oração é não só o fato de que a Bíblia diz que quem fala em línguas fala a Deus, e fala a Deus é uma linguagem de oração, mas... Em 1 Coríntios 14, 14, Paulo diz assim, se eu orar em línguas, o meu espírito ora. Então, nós vamos falar de uma linguagem de oração. Nessa linguagem de oração, nós podemos colocar aquelas três características que já destacamos antes nessas línguas sem interpretação. Então, quais são as, as, as características? O homem fala a Deus a segunda edificação eu acabei mudando a ordem mas não importa edificação pessoal e em terceiro ninguém entende quando falamos sobre a linguagem de oração essas características aqui são importantes agora vamos fazer uma uma divisão e vamos mostrar aqui nesse nosso gráfico que existe né, é, o dom de variedade de línguas. Essa expressão, variedade de línguas, ela aparece na Bíblia sempre no contexto de um dom de línguas seguida de interpretação. O dom de variedade de línguas tem aquelas, aquelas funções, acabei botando o número dois, tem aquelas funções que nós destacamos em relação à profecia e que são o contraste da linguagem de oração. Deus fala ao homem. Edificação coletiva, que é para todo mundo, para toda igreja, e todos entendem. Então, até aqui foi só uma recapitulação do que a gente viu antes, já com a nomenclatura nova. Mas há uma outra manifestação que nós podemos chamar de sinal aos ingrédulos o que, que seria essa manifestação de línguas como sinal aos incrédulos? Então, se aqui nós citamos 1 Coríntios 14, 14, para falar da, da oração, é, aqui eu acredito que nós podemos citar 1 Coríntios 14, a partir do verso 20 é, e 3. Paulo diz assim, assim, se toda igreja se reunir no mesmo lugar e todos se puserem a falar em línguas, no caso de entrarem em pessoas não instruídas ou não crentes, né, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Ele diz, porém, se todos profetizarem, entrar ali um não crente ou um não instruído, ele será convencido por todos, julgado por todos. Os segredos que ele tem no coração se tornarão manifestos, e assim, postando se com o rosto, em terra adorará a Deus. Ele voltou no contraste de línguas e profecia. Então, o que, que ele vai dizer? Que as línguas podem assustar o incrédulo, mas a profecia pode ajudá-lo a, a converter. Agora, olha agora né, o que ele diz no versículo 22. Eu pulei isso de propósito. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, sim para os que creem. Porque os dois cumprem, na verdade, os dois se você não entender isso, então nós temos que pensar que nem Paulo sabia o que estava falando, não falou pelo Espírito e está se contradizendo. Agora, quando é que as línguas servem para, como um sinal para o incrédulo? Não é quando a gente fala o que ele não entende, nessa hora ele vai achar que a gente está louco. Atos capítulo 2 é um exemplo de sinal aos incrédulos. O que, que aconteceu no dia de Pentecostes? Né? A Bíblia diz que as pessoas os ouviam falar nas próprias línguas grandezas de Deus. Então vamos lá, aqui... O homem fala de Deus ao outro homem. Então, se eu pudesse fazer uma flechinha na primeira, o homem fala a Deus, era é uma flecha de baixo para cima. Na segunda, Deus fala ao homem, a gente faria de cima para baixo. Agora, essa aqui, se tiver que botar uma flechinha, a gente só coloca ela na horizontal. Um homem fala a respeito de Deus a outro homem. Então, nós temos características completamente distintas. Vamos aqui em segundo lugar. Enquanto a linguagem de oração traz uma edificação só pessoal, variedade de línguas, que é língua seguida de interpretação, edifica todo mundo, nós podemos destacar aqui que no sinal aos é edificação de terceiros. Não era quem falava, não era todo mundo que ouvia apenas aquele a quem era endereçado a mensagem. Então, a edificação é de grupos completamente específicos em cada uma das três. Já no terceiro ponto aqui, na linguagem de oração, ninguém entende. A Bíblia diz que o espírito fala mistérios. Né? Não se trata apenas, ah, os dois falaram na língua de homens, tem gente querendo fazer a gente acreditar que qualquer coisa assim é Paulo diz, em 1 Coríntios 13, ainda que eu fale na língua dos homens ou dos anjos. O leque de possibilidades é enorme quando Paulo fala a respeito de língua de homem e língua de anjo. Então, a verdade é que ninguém que fala entende. Quando existe interpretação, todo mundo entende. Mas no caso de língua, as, como sinal dos incrédulos, só... Quem recebe a mensagem, a mensagem entende. Pastor, o senhor há é de convir que isso não acontece o tempo todo? Uf, com certeza vou chegar a esse ponto de convir que não acontece o tempo todo. Isso não significa que não aconteça. Eu tenho um amigo, pastor Samuel, né? ele fundou e presidiu a Igreja Nova Aliança de Londrina durante muitos anos, né? agora Davi seu filho estão tá à frente, na liderança, e o próprio Samuel me compartilhou a experiência de muitos anos atrás, lá do início do seu ministério. Né? Ele nem estava em tempo integral, trabalhava como um técnico consertando aparelhos de, de rádio e televisão, né? e quando ele estava numa casa para consertar um desses aparelhos, ele disse que tinha mania de abrir a, a caixa de ferramenta dele, tirava a Bíblia, botava em cima da mesa, algum lugar visível, e depois na hora de ir embora guardava. Ele fazia aquilo só na expectativa de que alguém perguntasse o que o livro significava para ele ter uma oportunidade de evangelizar. Na hora de ir embora, ele vai recolher as ferramentas, ele vai guardar a Bíblia, o dono da casa, pergunta O que esse livro significa para você? Ele empolgado começa a falar de Jesus Cristo, salva, cura, liberta, batiza o Espírito Santo, voltará, né, novamente. E o um homem falou: "Olha, calma aí, eu creio na Bíblia, mas eu só creio no Velho Testamento." Né? Eu não creio é, é, é, no Novo Testamento, na Bíblia toda. E na hora ele falou, bom, eu não estou aqui para discutir com, com o senhor, eu quero simplesmente responder o que o senhor me perguntou. Mas ele falou, antes de sair, eu posso fazer uma oração para você? Eu posso pedir ao Deus do Velho Testamento que abençoe sua vida? E o homem falou, claro que sim. E quando ele começou a orar, veio um ímpeto muito forte para ele falar em línguas. Ele falou para mim, Luciano, não é irresistível. Mas era uma coisa tão forte, né, que me gerava uma convicção, uma certeza tão grande que Deus estava no controle, que eu simplesmente passei por cima da minha mente que me dizia que ele podia achar que eu era louco. E eu decidi obedecer aquele impulso do Espírito Santo. Ele falou, depois de ter falado em línguas por um período é, é, é, curto de tempo, eu vi que aquele homem estava visivelmente emocionado. A primeira pergunta que o homem me fez foi, você é judeu? E esse... O pastor amigo respondeu, não, não sou, qual o seu nome? Samuel. Falou, não, então seja, não, não sou judeu. Ele falou, então como é que você falou comigo, né, num hebraico fluente, inclusive com o sotaque dos da minha região? Ele respondeu, senhor, as coisas que eu falei com você, mesmo se eu soubesse o hebraico, o assunto que eu falei com você, eu teria como saber? E o homem de repente disse, não, ninguém sabe dessas coisas. Ele falou, da mesma forma como eu não teria como saber o que eu estou te dizendo, eu não sei falar hebraico. O homem falou, mas o que é isso? Ele falou, isso é uma parte da Bíblia que o senhor não quer aceitar, ela está lá no Novo Testamento, né? É onde eles entendem o cumprimento das profecias de Joel, o derramar do Espírito Santo, uma manifestação do Espírito Santo, e naquele momento ele pode falar, o que é isso? Se nós incrédulos, um homem falou da parte de Deus a outro homem, a edificação foi só do que eu via, não do que falava, não de nenhuma outra pessoa, né? Só aquele que recebeu a mensagem, que entendia, e há momentos que eu não sei nem dizer... Se a pessoa falou mesmo na língua da outra. Porque Atos 2 diz que os ouviam falar na própria língua. Eu acho que o milagre pode acontecer da parte de quem fala e Deus pode fazer um milagre na parte de quem ouve. Mas o fato é que esse tipo de manifestação, né, cada um dos três, são completamente distintos. Agora, se a gente pega isso tudo, faz que nem receita de bolo, bota uma batedeira, mistura e tenta tratar como se fosse um tipo só, então o que ele fala a respeito de um assunto não vai servir e não vai se aplicar a outros. Então, quando você pergunta, falar em línguas é para todo mundo ou não é? Aí você tem que fazer outra pergunta. Qual tipo de línguas? A linguagem de oração, aquilo que me permite me edificar, se Deus desse para mim, não desse para você, ele não estaria nos tratando com igualdade. Agora, variedade de línguas seguindo a interpretação, não é para todos. Quando você vai ver a pergunta de 1 Coríntios 12, falam todos em línguas, ele acrescenta, interpretam nas todas, mas ele não tinha falado nada de interpretação antes. Porque agora ele acrescentou, que ele está sinalizando qual tipo de língua ele está falando. Variedade de língua seguida de interpretação. Uma das nove manifestações dos dons do Espírito Santo. Essa não é para todo mundo. Agora, falar em línguas como a língua pessoal, eu creio de todo o meu coração que Paulo não diria, eu quero que todos falem se não fosse possível falar, que Jesus não diria os sinais e os que creem se não fosse para todo mundo. Então acredito que está à disposição de todos. Passou um crente que não recebeu, não teve uma experiência, né? É, é, ele é menos espiritual do que outro? Não. Né? e a gente precisa parar com isso eu conheço pessoas que já tiveram uma experiência né, com falar em línguas e nunca se submeteram ao governo do Espírito Santo são carnais, eu conheço crentes que não oram em línguas, mas se renderam ao domínio do Espírito Santo no seu caráter, apesar de talvez não entender sobre as manifestações e os dons e tem um testemunho de vida muito maior a questão não é medir força ou espiritualidade, isso é antibíblico em qualquer assunto que a gente queira fazer quando se mede, né é, a questão é, eu fico imaginando um crente desse, que sem falar em língua já é alguém acima da média. Se ainda usasse uma ferramenta de educação pessoal talvez poderia ainda ir mais longe do que os demais. Eu não julgo ninguém. Há muitas razões né, pelas quais nós temos um sistema de crença baseado por séculos e igrejas que pregam o um cessacionismo. Né? Se a fé vem por ouvir a palavra, e durante muito tempo nós não ensinamos nada a respeito desse assunto, como é que as pessoas teriam fé para isso? Ou pessoas cresceram num ambiente onde foram ensinadas de forma completamente contrária. Né? Então, tem medo, medo de, de, de fazer alguma coisa que fira Deus, elas... Né, é, é, se protegem, talvez, até de forma excessiva. Agora, o que é importante a gente saber, e aqui o propósito não é julgar quem não recebeu, é dizer, essa pessoa pode, né, a pergunta é, e aqueles que receberam, estão fazendo uso? Por quê? O falar em línguas né, é uma ferramenta de edificação. Se você não usar, ele não serve para nada. Ele não mudou a sua vida porque um dia, um momento ou outro, você falou. Anos atrás, um amigo me deu de presente, eu estava assim... Muito é, é, acima do peso, ele me deu de presente uma bicicleta e ergométrica. Depois de uns meses, eu encontrei na rua né, e tomei a dianteira. Falei para ele: Ó, eu quero reclamar daqui do seu presente, não está funcionando. Ele, Como não está funcionando? Falei, cara, desde que você me deu uma grama, né? não vou nem dizer meio que ele emagreci uma grama. Ele olhou para mim e falou: Passou, mas quanto tempo o senhor está pedalando por dia? Aí eu, com o gato, falei: Ah, era para pedalar? Ela, na verdade, virou um cabideiro lá em casa e nós dois começamos a rir. Né? É, é, a ideia era piada com aquilo, era, mas eu quero tomar esse exemplo aqui, que beira o ridículo, para dizer que tem crentes que eles receberam uma ferramenta de Deus, que só vai funcionar se usar. Mas, assim, é a mesma coisa que você tem ergométrica, faz um cabideiro, não pedala nunca, e depois reclama que não emagreceu. Né? Só vai funcionar se você usar. Então, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 14, 18: Eu dou graças a Deus, porque eu falo mais em línguas do que todos vós. Se fosse algo que não tivesse, de fato, impacto. Você acha que Paulo diria, não tem um de vocês que me ganha nisso? Você acha que Paulo dedicaria tanto tempo a isso? Você acha que Paulo né, colocaria isso como parte de um assunto a ser abordado é, é, para a igreja? Em Efésios, capítulo 6, verso 18, a Bíblia fala sobre orar sempre, né, em todo o tempo, no Espírito. Oração no Espírito, a maioria de nós, acha que é oração silenciosa. Gente, oração silenciosa é oração silenciosa. Paulo diz, se eu orar em línguas, em espírito, eu estou orando, mas a minha mente está sem fruto. A oração em espírito, de acordo com a Bíblia, é oração em línguas. Né? E nós confundimos isso com oração silenciosa. A oração silenciosa só deveria ser oração silenciosa ou mental. Agora, quando entendemos que isso é uma ferramenta e passamos a praticar, isso vai fazer diferença. Eu comecei a me trancar horas, todas. Tô todos os dias do meu quarto, quando eu comecei a entender o que era oração em línguas. E eu ficava né, durante quatro horas trancado todos os dias, a maior parte do tempo orando em línguas. Mas quando eu saí daquele quarto, dependendo com o que eu estivesse trabalhando, eu peguei o fim de uma era das agências, onde, bancárias, onde ainda o sistema não era online. Acredite ou não, apesar de não ser assim tão velho, o meu banco de nossa, que demorou para informatizar, eu peguei o final da era telexas, a gente comunicava entre agências por telex, então muitas vezes eu estou lá digitando mensagens, estou longe do público, distante do resto dos funcionários né? E eu aproveitava boa parte daquele tempo para seguir orando em línguas, falando baixinho. Tem hora que eu estou dirigindo, viajando, e eu passo horas orando em línguas. Então, nós podemos usar essa ferramenta e talvez seja por isso que a mente fica sem fruto. Deus nos deu um tipo de oração que a gente possa praticar, enquanto a mente está ocupada com outras atividades. E ela não vai deixar de ser eficaz. Como a Bíblia diz que edifica-se assim mesmo, eu comecei a perseverar mês após mês. Ah, não estou sentindo. Que a gente perguntar, cara, o que você sentiu depois de quatro horas orando? Né, imitava um pregador norte-americano com quem aprendi muito sobre oração em língua e dizia, eu estou sentindo uma garganta seca boca cansada né, às vezes dá vontade de brincar, quase dor no maxilar uma olhadinha aqui, se dá pra gente responder algumas perguntas ou não é, eu espero que isso é, é, que a gente tentou apresentar aqui, esclareça um pouco é lógico que no livro nós vamos falar o tempo todo sobre a linguagem de oração Tá? o propósito do livro não é discutir o dom de variedade de língua, seguir a interpretação, a gente fala mais para fazer a distinção, não é para falar dos sinais incrédulos, eu compartilho lá a história do pastor Samuel de Souza, que eu, que eu é, contei, compartilhei aqui agora há pouco, mas o foco do livro né, é falar, e eu quero até mencionar aqui quais são os títulos é, dos, dos capítulos, eu não sei você, mas quando vou adquirir um livro, uma das primeiras coisas que eu faço é olhar o índice, qual o conteúdo abordado. Isso também é a ordem das aulas que nós seguimos no curso, que são exatamente 16 aulas. Né? Então, o primeiro capítulo trata do livro como uma ferramenta de edificação. No capítulo 2, a gente já fala desses diferentes tipos de línguas. No 3, nós vamos tratar só da ideia de é para todo mundo ou não é. No 4, nós vamos definir aquela questão da linguagem de oração. É, a partir do capítulo 5, nós vamos falar dos benefícios dessa linguagem de oração, que envolve o primeiro, capítulo 6, conhecimento revelado da palavra de Deus, né? o, o capítulo 7, segundo benefício, edificação da fé, terceiro benefício, capítulo 8, orar à vontade de Deus. Romanos 8 diz que o Espírito intercede por nós, segundo a vontade de Deus, quando a gente não sabe orar como convém, mas ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, Quarto benefício, capítulo 9, sensibilidade espiritual. É um exercício para o seu espírito que permite você ter mais sensibilidade no lugar onde Deus fala, que é o seu espírito. Quinto benefício, capítulo 10, vencendo a carne, né, te leva a ter vitória sobre a carne. Capítulo 11, sexto benefício, né, se eu não perdi a conta, acho que não, o perfeito louvor e... Capítulo 12, esse eu gosto muito, intercessão, quando Deus nos leva a orar, não apenas em nosso favor, mas em favor de outros. Depois, capítulo 13, nós trabalhamos a ideia de manter a lâmpada acesa, a tipologia do candelabro do Velho Testamento. Capítulo 14, a gente fala da prática. Capítulo 15, uso e abuso. Tem muita gente, infelizmente, pelo abuso, trazendo mau testemunho. E o capítulo 16, alguns às vezes começam por ele, como receber. Eu acho impressionante a quantidade de pessoas que tem nos dado testemunhos a respeito depois desse entendimento e da compreensão de como se posicionar em fé para receber, ou como tiveram a experiência. No ano passado, estava pregando uma igreja nos Estados Unidos, e nós distribuímos esse livro né, no inglês, um senhor de 70 e poucos anos de idade, que durante a maior parte da sua vida cristã, frequentou é, é, uma igreja que estava contra o falar em línguas. Quando ele terminou de ler o capítulo 16. Ele foi cheio do Espírito Santo, passou a falar em língua. Eu já ouvi essa história de muita gente, né? O um livro escrito por crente. Um dia um rapaz falou para mim: "Pastor, Espírito Santo falou comigo para eu dar o livro de presente, né? Um livro seu de presente pro meu professor de filosofia da faculdade ateu". Eu falei: "Que livro você deu?". Foi falar em língua. eu falei, "Você tá maluco?". Ele falou: "Pastor, sobe e Eu falei: "Meu amigo, aquilo é feijoada, às vezes até pro crente você vai dar pro não crente". Foi passou, mas a prova de que Deus falou né? esse cara se quebrou enquanto lia, não conseguia entender o que acontecia, e ele entregou a vida a Jesus. Né? Aí, nesse caso, eu não vou dizer que é o livro que faz isso, não, foi uma intervenção soberana de Deus, mas dito que ele pode te ajudar a crescer nesse entendimento. Deixa eu dar uma olhada rápida, já que durante tempo tem lives, se a gente consegue responder alguma coisa, porque eu tentei me antecipar muitas vezes pergunta, por que interpretar o dom de línguas é tão raro? Rafael, a minha resposta para você seria dependendo do meio que nós frequentamos, né? Então, por exemplo, quando eu andava no meio dos pentecostais, línguas com interpretação, era muito mais praticado, e lógico, no ambiente onde é mais praticado, eu também vi mais erros, né? Mas vi muito isso acontecer. Mas, em parte, vou concordar com você, porque na minha própria vida não é uma manifestação frequente. Talvez a falta de buscar. Em 1 Coríntios 14 13, né, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que aquele que fala em línguas, ore para que, que possa interpretar. De vez em quando eu vejo uma pessoa né, com resistência, não, essas línguas não são espirituais, são humanas. Falo, então, por que, que alguém que fala o alemão, sabendo falar alemão, precisa orar para interpretar o alemão? É, só precisa orar para interpretar aquilo que ele não sabe. Então, é lógico que ele está falando uma língua que ele não sabe. Mas a Bíblia nos mostra que a gente tem que orar para buscar interpretação. Ah, e quer dizer para o Rafael, ele ganhou a resposta na perseverança, porque eu vi várias vezes a repetição da pergunta. Né? Falei de, de gente perseverante na oração e falei, não, essa aqui tem que... chamou a atenção mesmo. É... Alguém fez um comentário, já falei, eu quero repetir, mesmo que você não sinta nada em língua, né? coisas espirituais nas regiões celestes acontecem e você se edifica. É o que a gente, de fato, precisa crer. Né? Outra pergunta aqui, o falar em línguas vem espontaneamente ou é exercido? Pode ter as duas coisas. Há momentos em que pessoas, eu tenho orado para serem cheias do Espírito Santo, um novo convertido que não sabe nada disso, ele passa em línguas, né? Não dá para dizer que não foi espontâneo, ele não viu, não sabe o que é, está assustado, pergunta o que foi. Agora, na prática do dia a dia, tanto momentos como o um enchimento pode provocar isso, como intensamente nós podemos orar. A Bíblia diz que o que fala em línguas em Espírito ora, e que o Espírito é sujeito ao profeta. Eu posso orar e falar em línguas a hora que eu quiser, eu não se sentir um arrepio. Uma... É lógico que um o momento de uma visitação de Deus pode produzir um transbordar. Então, dá para dizer que tanto um como o outro. Uh... Pastor, como ser batizado com o Espírito Santo? No capítulo 16 do livro do Falar em Línguas, a última aula do nosso curso, Como Receber, a gente mostra que, biblicamente, nós temos três formatos. Há um derramar soberano de Deus. Atos 2, a turma estava orando, não sabia nada. Bom, caiu sobre eles é, é, o Espírito Santo. Na casa de Cornélio, após o apóstolo Paulo está pregando, caiu sobre eles o Espírito Santo. Ninguém estava esperando. Na casa de Cornélio, não estavam nem pedindo isso. Então, um derramar soberano. Né? Essa foi a minha experiência. Eu estava no ambiente, houve um, uma manifestação de Deus. Eu tinha passado muito tempo orando, buscando sem nenhum resultado. E, de repente, ele me pegou de jeito. Agora... Uma outra coisa que nós vemos na Bíblia, né? pessoas, Atos 8 fala dos apóstolos impondo as mãos sobre algumas pessoas para que elas recebessem. Há momentos onde Deus pode nos usar e por meio de imposição de mãos, de alguma forma, algo acontece. Eu tenho visto isso acontecer muito, mas não significa que vai acontecer toda vez que a gente ora. Mas eu acredito que qualquer outra coisa que recebe de Deus por fé, em Gálatas, Paulo pergunta, vocês receberam o Espírito pelas obras da lei? ou pela pregação da fé. Né? Então, a pregação pode produzir fé, a fé pode me levar a me apropriar de algo, crendo, e eu tenho percebido muita gente que, crendo e orando, tem recebido isso né, diretamente do Senhor sozinho. Então, acredito que isso é, dá para dá ser... É, é, dependendo da pessoa, o momento, dá para se experimentar de uma dessas três formas. É, uma outra pergunta aqui. Uh, a orar em línguas é comum imaginar palavras e proferi-las em línguas estranhas gente, eu tenho muita dificuldade de avaliar experiência né? eu acho que pode ser perigoso tem gente assim ah, eu simplesmente vejo que a coisa está saindo da minha boca outros dizem, não, parece que aquilo veio no, no, no, no pensamento né? eu tenho muita dificuldade de a gente tentar avaliar a experiência e tentar dizer exatamente como é o formato o que eu gosto de dizer às pessoas, tudo aquilo que é forçado né, não vai produzir resultado, vai gerar um desconforto. Né? A, a oração em línguas, por mais seja uma coisa estranhamente, ela produz edificação. Eu fui batizado no Espírito Santo aos 15 anos de idade. Talvez isso tenha me ajudado, porque por ser alguém muito racional, talvez é, é, hoje teria sido algo talvez mais difícil para mim. O que eu pensava aos 15 anos de idade? o negócio está muito bom, na minha cabeça, se está bom possível não ser de Deus, eu não tinha nem todo esse filtro, alguém só tinha me dito, né? qual é o filho que pedindo ao pai, pão, é, é, vai ganhar uma pedra, ou pedindo peixe, vai ganhar serpente ou escorpião, Jesus termina dizendo, quanto mais não dará o Pai Celestial, o Espírito Santo aos que o pedem. Então, se você pedir o Espírito Santo, precisa acreditar que não tem perigo de receber uma manifestação demoníaca, né? As pessoas né, é, que não creem na experiência Ficam dizendo, cuidado com o que você ora um demônio, Eles acreditam, mas Que o crente pedindo a Deus Que Deus vai ignorar e o diabo vai ter o direito de fazer Nós precisamos olhar com coerência Para a palavra de Deus Jesus disse, você está pedindo para o pai O Espírito Santo não é outra coisa que vai ganhar né? Então também precisamos acreditar Naquilo que ele nos libera ah, Deixa me ver se eu consigo encaixar mais alguma coisa aqui. Quero lembrar mais uma vez, enquanto estou procurando, o livro do Falar em Línguas e também o nosso curso sobre o Falar em Línguas lá no escola.avalio.com, né? Ele está com 50% de desconto até amanhã à noite. É... Gente, eu não consegui achar aqui, tem bastante pergunta. Eu agradeço toda vez que vocês interagem né, com os, os, os comentários. É, a gente não consegue responder tudo, mas muitas vezes essa, essas perguntas nos fazem, inclusive, pensar algumas coisas. Achei uma aqui que não é bem uma pergunta teológica, mas importante. O curso serve, para quem não é batizado no Espírito Santo, tanto o livro como o curso, vai ter essa abordagem no final do que receber. Mas antes de chegar lá, é importante que você entenda o que é que você está buscando receber. Qual é a finalidade, qual a proposta. Eu acho que conhecimento bíblico nunca é demais. Eu diria, entender casamento é importante até para o solteiro, né, que não sabe se vai casar, ou mesmo que tenha certeza que não vai casar. Porque é um padrão bíblico. Tudo aquilo que está na palavra de Deus merece ser entendido. Mas acredito que para quem está buscando, né, também ajuda. É, eu não sei... Se, se alguém está mencionando o cupom não funcionou, está tá normal? É uma situação ou outra, dá uma insistidinha aí, gente. Na pior das hipóteses, entre em horário, em contato em horário comercial amanhã, né, com é, o nosso escritório lá do Orvalho. Na no você vai ter acesso, inclusive, né, ao telefone se precisar. Eu não sei se dá para postar no um comentário aí também, o um telefone fixo 413016-6588. É, mas você pode acessar o site, né? Se você precisar de ajuda com essa questão do cupom, ok? Todos os outros pedidos, eles são feitos direto pela internet. Não tem como ser feito de formato no formato diferente. É, eu acho que nós vamos encerrando por aqui, né? Ok. Colocar o, o e-mail contato.orvalho.com. né? Você pode, é, é, se tiver alguma dificuldade com o cupom, é, falar com eles para ver essa questão, essa ajuda prática. Então, a partir de ano que vem, estamos aqui temporariamente suspendendo a live, né a gente volta a anunciar depois, eu quero agradecer a audiência de cada um de vocês, o carinho, as orações, né aqueles que me ouviram falar antes, a razão de suspender, eu vou fazer uma cirurgia no joelho, vou fazer duas ou três é, é, é, semanas com uma dificuldade de locomoção, então, é, a gente volta a comunicar pelas redes sociais, você que é cadastrado lá no nosso site com os e-mails, as novidades também sempre são sinalizadas por e-mail. Se você ainda não é e quer se manter atualizado, entra lá no avalio.com, cadastre o seu e-mail e a gente vai poder manter contato com você. Eu acho que é isso por hoje. Né? Minha oração é que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês sigam nessa jornada de buscar não só entendimento, né, mas buscar um entendimento sobre a oração para poder, de fato, viver a prática e que o Senhor acrescente experiências novas e maiores na vida de cada um de vocês, em nome de Jesus. Deus abençoe, e uma boa noite. Orvalho.com é o Ministério de Ensino ao Corpo de Cristo. Atuamos em quatro frentes principais. A edição e produção de livros. A produção de conteúdos em nossas plataformas digitais